Chimetsu no Yaiba O Caçador de Demonios foi e está sendo um fenômeno nos últimos anos. Tanto o anime quanto o mangá estão atingindo um público absurdo. O filme Mugen Train lançado em 2021 bateu recordes de bilheteria na pandemia. Por exemplo, Chimetsu no Yaiba, Demon Slayer no Ocidente, é hoje um dos animes mais assistidos no Japão e no mundo. Seu mangá, no mesmo sentido, ficou em segundo lugar em popularidade em pesquisa feita no Japão no começo deste ano. E então Ainda não assistiu? Está com dúvida se compensa? Pois bem, veio, portanto, ao lugar certo. Neste artigo veremos tudo o que precisa saber sobre caçador de demonios Fuchimetsu no Yaiba. Em japonês, é escrito por meio da junção de dois kanjis, uma partícula e outro kanji. O primeiro deles é o ki, que significa oni ou demônio. O segundo kanji é o metsu, que significa destruir. A partícula é o nu. Ela indica a posse exercida pelo termo anterior, ou seja, o que vem depois do nu é de propriedade do que vem antes. Por fim, o terceiro aiba que significa lâmina. Sendo assim, o nome literal seria algo como Lâmina Destruidora de Demônios. Essa lâmina, entretanto, pode ser entendida no anime tanto como os Caçadores de Demônios, quando suas espadas. Dessa forma, a tradução ocidental de Slayer não é tão ruim e se encaixa bem. Soyoru Gotoji é a criadora do Caçador de Demônios. Ela nasceu em maio de 1989 tendo hoje 32 anos. Com Demon Slayer atingiu uma fama sem precedentes Para se ter uma ideia Ela é a primeira mangaka a sair na revista times como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo Seu primeiro trabalho foi um volume único chamado de Kagarigari em 2013 Antes de Caçador de Demonios teve ainda outros três trabalhos publicados Todos de volume único Entre 2020 e 2021 ganhou vários prêmios importantes Entre eles está, por exemplo o quinquagésimo prêmio da Associação de Cartunistas Japoneses. Então vamos para o enredo de Caçador de Demonios. Antes de começar, deixa seu curtir. Se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Dan Slayer acompanha a história de Tanjiro Kamado. No começo da história ele vive no alto de uma montanha num lugar gelado e vende carvão para a cidade situada logo abaixo. A vida parece ser tranquila e ele é feliz com a mãe e os irmãos. Um dia, ele desce a cidade para vender carvão. Mas precisa passar a noite fora de casa por causa da neve. Quando amanhece e ele retorna para casa, encontra todos mortos, dilacerados. Desesperado, ele vasculha os corpos para ver se alguém está vivo, até que encontra ainda respirando sua irmã mais velha, Nezuko Kamado. Ele a coloca nos ombros e sai depressa, tentando encontrar um médico. No meio do caminho, porém, Tanjiro percebe que Nezuko havia se transformado num demônio. Imediatamente, então, ele enfrenta um caçador de demônio que tenta assassiná-la. É por meio desse Caçador. Que acaba poupando a vida de Nezuko. Que ele descobre esse universo e decide se juntar a eles, e então? Se ainda não assistiu Caçador de Demonios? Está empolgado para começar? Diga nos comentários o que acha do anime caso já tenha visto.